Última quinta-feira do ano, minha gente. Finalmente, 2019 foi um desafio, mas foi muito prazeroso também. E hoje a gente está aqui para compartilhar alguns livros com vocês, não é isso? Exatamente. Como é que seu 2020 pode ser ainda melhor com essas leituras? Se liga no vídeo. A gente escolheu para vocês quatro livros. Dois que são mais focados no processo do relacionamento com você, com o outro, enfim. Um que o Mahaprabhu elegeu para o público masculino, mas que vocês, mulheres, podem ler também. E um que eu elegi para o público feminino, mas que funciona para ambos, tá certo? Então vamos começar. O primeiro livro é esse aqui: Amar e Ser Livre. Eu até suspiro porque esse livro realmente foi um divisor de águas na minha vida, na vida de Mahaprabhu também. É um livro que a gente sempre presenteia aos casais e fala muito sobre esse aspecto do relacionar-se com o outro, com você, dos padrões dos relacionamentos, de como é que a gente pode se relacionar com mais qualidade. Então fica aí essa dica preciosa, se você não leu ainda, aproveita. Dica número 2. não poderia deixar de indicar um livro do Oxo. A essência do amor. Falamos tanto em amor, a gente ouve falar de amor nos livros, nos filmes, mas o que é realmente o amor? O amor incondicional, a essência do amor. Então, essa dica é para você que quer se conectar realmente com essa energia de amorosidade. O próximo livro é um livro também muito bacana, que se chama Viva a Vagina. A gente ouve falar de vagina, a gente ouve falar de genitália, a gente ouve falar de empoderamento, de corpo, mas a gente conhece muito pouco o nosso corpo. Então esse livro ele passa por uma série de dicas, uma série de reflexões e constatações científicas também sobre esse órgão tão importante que a gente muitas vezes despreza. Fica a dica aí para as mulheres, para os casais, para os homens, para aprender um pouquinho mais sobre o corpo feminino. Quarta dica é este lindo livro, do Robert Fischer, o cavaleiro preso na armadura, na verdade é uma fábula que conta a história de um cavaleiro que estava preso em sua armadura e ele faz uma jornada de autoconhecimento. Eu indico esse livro para todas as pessoas, principalmente para nós, homens. Se você já leu algum desses livros, Fala aqui pra gente o que, é que você achou. Se você não leu, aproveita essas dicas. Começa 2020 lendo livros excelentes para poder realmente investir nesse processo de autoconhecimento e dar um passinho a mais para dentro. No mais, a gente só tem a agradecer mesmo todo esse ano juntos, juntas com vocês aí, comentando, interagindo, curtindo, compartilhando os vídeos. E espero vocês agora em 2020. Com muitas novidades, aguardem. Meu cabelo tá normal, amor? Vamos ficar igual naquele dia que foi com um negócio tá. acima. Tá, beleza. E que ninguém viu, não? Foi. Quatro olhos, seis contando com o Ives e ninguém me falou. É igual quando a gente tá com o dente sujo e ninguém tem a dignidade de dizer. A gente selecionou pra vocês quatro livros. Dois são livros mais gerais, onde a gente fala. Eu bocejei. Então tá.